Hoje a gente vai falar de como tonalizar o seu cabelo de azul Confere o vídeo E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Seiji E eu sou a Manuela Dari E vocês, vocês estão... estão aqui no Leite <risos> com Biscoito Hoje a gente vai falar de cabelo azul No último vídeo a gente usou violeta genciana para poder deixar o cabelo numa cor azul legal Só que nem todas as violetas de ginciana São puxadas pro azul A violeta que a gente usa é da Rio Química E hoje a gente vai estar tá mostrando Pra vocês como deixar o cabelo nesse tom Com o um tonalizante A de cola enviou esse tonalizante pra gente Que é da cor Indigo Blue E a gente tá testando ele no nosso cabelo hoje A ideia desse vídeo E assim como outros que a gente pretende fazer É mostrar pra vocês vários tipos de cosméticos diferentes para poder deixar o seu cabelo numa tonalidade azul legal. Então, confere! Para o descolorante, eu uso a medida 1x2: uma de descolorante para duas de água oxigenada. A Manu aplicou primeiro na raiz do meu cabelo, porque ainda não estava descolorida. Assim, o produto fica mais tempo na raiz enquanto ela termina de passar o resto pelo cabelo. Eu também apliquei o descolorante, começando pela raiz do cabelo dela e depois espalhando por todo o resto, e deixando por uns 30 minutos até que tudo fique bem loirinho. O tonalizante de Color é em gel, diferente dos outros que são em creme. Uhum. A Manu passou o gel de cabelo na minha testa e próximo à raiz do cabelo para não manchar tudo. Uhum. Agora, ela aplica bem o tonalizante por toda a parte descolorida. coloco o gel também para proteger a parte da pele e da orelha para não cagar tudo. Agora eu vou aplicando o tonalizante Indigo Blue da Candy Colors por toda a mecha. O tonalizante só pega nas partes de cabelo descoloridas, então pode passar à vontade sem medo que não vai pegar no resto. um procedimento super simples para poder fazer essa descoloração. Nosso cabelo já estava mais claro, o meu cabelo ficou bem mais claro que o da Manu, mas assim, de qualquer maneira o tonalizante a gente teve que passar duas vezes, tanto no meu quanto no dela, porque da primeira vez deixou o cabelo meio manchado. É, o tonalizante ele sai mais fácil e ele não é tão forte quanto a violeta, mas também dá certo. Mas se você tem, tem dúvida e não quer usar a violeta, é mais fácil você comprar um tonalizante. É, se você tá com medo de usar a violeta e, sei lá, o cabelo cair ou ficar roxo, alguma coisa assim, o que não acontece, vocês podem comprar o tonalizante da Candy Colors na loja Sweet Style, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então numa loja que venda cosméticos aí na sua cidade. Se eu não me engano, você consegue encontrar o tonalizante até em farmácia. Então, bom, o segredo mesmo é você encontrar uma marca ou um produto que você goste mais. Hoje, nesse vídeo, a gente mostrou o tonalizante da Candy Colors. E mais pra frente, a gente vai trazer pra vocês outras opções. Eu recebi fotos de vocês, de coisas que vocês fizeram de tutoriais que eu mostro aqui no canal. E eu quero mandar beijo pra três pessoas em específico, que me mandaram várias coisas essa semana. Primeira pessoa é a Aynzara. A Inzara, ela faz várias coisinhas aqui que eu tem no canal. Ela me envia sempre foto. Segundo beijo que eu quero mandar é pro Juan Hashihiro, que me enviou até uma cartinha com um desenho meu de Natal. Ficou muito legal, muito obrigado. E eu quero também enviar um beijo para o Bruno Macarte nossa, nome de, tipo, cantor, assim. Que fez um dos colares que eu ensinei e mandou foto. E eu gostei muito, muito obrigado mesmo por vocês estarem participando enviando pra mim. Eu gosto de saber e gosto de ver o que vocês aprontam do outro lado. Um beijão pra vocês. É isso aí. Uh, não se esqueça de curtir as redes sociais. Se inscrever aqui no canal se você quiser saber de mais coisas e o que a gente apronta por aqui. Acho que só, né? Exatamente. É isso aí. Até a próxima e falou! falou.